Hoje eu vou discutir com você como esses personagens que aparecem na parábola podem estar relacionados com as pessoas religiosas que nós encontramos nos dias de hoje. E para colocar essa parábola no contexto, a gente tem que se lembrar que em Lucas no capítulo 10 aparece um mestre da lei para colocar Jesus à prova, perguntando como fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus devolve a questão para o mestre da lei, perguntando para ele o que diz a lei a esse respeito. E esse mestre da lei que se orgulhava do conhecimento teológico que tinha, responde então para Jesus basicamente, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. E Jesus diz então para ele praticar isso que ele tinha dito, para que ele pudesse receber a vida eterna. E esse mestre da lei que não estava acostumado a colocar em prática tudo aquilo que ele conhecia na teoria, responde assim para Jesus, mas quem é o meu próximo? Então vem comigo em Lucas capítulo 10 verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo, passou de longe. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou de longe, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou para o mestre da lei, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. E aqui a gente percebe que o personagem principal da história é aquele que cai nas mãos dos ladrões. Muito provavelmente esse homem era um judeu, porque ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E como esse homem estava machucado e naquela época não existia um samu ou algum tipo de ambulância para a gente chamar, quem a gente esperaria que deveria socorrer esse homem? Aí você poderia pensar comigo que o responsável por cuidar dele seria uma pessoa religiosa que temesse a Deus, por exemplo, um sacerdote. Mas o que acontece é que quando esse sacerdote encontra o homem machucado, ele simplesmente desvia o seu caminho, como se não tivesse percebido nada. E aí você poderia pensar algo do tipo, mas a gente não pode generalizar, porque nem todos os sacerdotes são tão maus assim. E é por isso que Jesus então diz que um levita passa por esse mesmo local. Nos dias de hoje as pessoas costumam dizer que os levitas são os músicos da igreja, mas na verdade um levita é aquela pessoa que nasceu na tribo de Levi, segundo a lei de Moisés. E esse levita, além de estar encarregado de funções sacerdotais, também não tinha terra por herança. Então era uma pessoa que naturalmente já estava acostumada a passar necessidade, a receber ajuda de outras pessoas. E que naturalmente deveria se compadecer de alguém que também estivesse machucado ou que estivesse passando fome. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto o sacerdote como o levita não tiveram misericórdia daquele homem machucado, que também era um judeu como eles. Ou seja, eles não tiveram compaixão de alguém que era como se fosse o próprio irmão deles. E quem aparece nessa história para ajudar a pessoa que precisava de socorro era um samaritano, alguém que não era identificado pelos judeus como sendo um homem de Deus, como um homem que tivesse bons costumes, conhecimento da palavra de Deus e boas práticas. Mas foi esse samaritano, esse bom samaritano, que teve compaixão do homem machucado. E perceba que nesse caso, a compaixão não foi simplesmente um sentimento ou algum tipo de emoção com relação ao cara que estava no chão. Essa compaixão se resultou numa prática de cuidado desse homem. Na parábola a gente nota que esse samaritano se aproximou e cuidou das feridas da pessoa que estava machucada. Então ele coloca o homem sobre o seu próprio animal, que poderia ser, por exemplo, representado por um carro nos dias de hoje E então eles vão juntos para uma hospedaria, algum tipo de hotel, porque naquela época não existia propriamente um hospital Só que essa enfermaria tinha alguns custos, então, além de tudo isso, o homem cede dois denários, que é como se fossem dois dias de trabalho para que esse homem fosse cuidado naquela hospedaria. E mais do que isso ainda, porque ele diz para o homem responsável por aquela hospedaria que se precisasse de alguma coisa, ele pagaria depois. Então, nessa parábola, você pode notar que existem quatro personagens. O primeiro deles é o homem que está machucado. O segundo homem e o terceiro representam pessoas religiosas. Pessoas que receberam algum tipo de responsabilidade, de cargo dentro de algum tipo de organização. E nos dias de hoje as pessoas não costumam mais utilizar o nome sacerdote ou levita, mas sim padre, pastor, guia. Alguns ainda usam bispo, missionário, apóstolo. E entenda que não estou me referindo à função que existe por trás desses títulos. Mas existem pessoas que se utilizam desses nomes de cargos para poder ter algum tipo de influência sobre as pessoas, algum tipo de poder que elas podem exercer sobre o próximo. E eu fico pensando que quando Jesus contou essa parábola para o Mestre da Lei, ele poderia ter pensado algo do tipo, mas eu que sou conhecedor das Escrituras, como posso ser questionado desse jeito? Ou ainda ele poderia ter pensado algo do tipo, mas eu que vou para a igreja todas as semanas estou sendo questionado na minha fé? E uma coisa interessante é que Jesus poderia até ter colocado algum mestre da lei nessa história, mas ele não fez isso. O mestre da lei ou escriba, nos dias de hoje, seriam pessoas que têm muito estudo teológico. São pessoas que têm algum tipo de graduação acadêmica que autoriza eles, por exemplo, a fazerem cópias de manuscritos. Por isso não é exagero dizer que um mestre da lei, nos dias de hoje, seria um teólogo. Então tudo se passa como se Jesus estivesse dizendo nos dias de hoje que não importa se você tem um diploma de teologia, se você tem um cargo de liderança dentro de alguma instituição religiosa, se você é um padre ou algum tipo de pastor, se você não for capaz de praticar aquilo que você conhece, de praticar aquilo que você prega. E sempre tem alguém que aparece nos comentários para me questionar, dizendo que como assim eu estou incentivando as pessoas a não ir mais para a igreja? E aí eu quero que você entenda que eu não disse isso, mas é mais ou menos isso mesmo. Porque é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Não adianta que você tenha estudado muito a Bíblia, que você tenha a capacidade de sintetizar tudo para saber quais são os mandamentos principais. Não importa, na verdade, se toda a sua família, desde os seus bisavós, comparecem para a igreja e se você vai para a igreja regularmente. Na verdade o que Jesus está nos ensinando aqui e nos questionando é se de fato essa lei do amor, do amor a Deus e amor ao próximo existe dentro de você e de mim. Muitas pessoas acham que é radical demais viver como esse bom samaritano e ter tanto desprendimento para ajudar o próximo. Então elas acabam preferindo se esconder atrás de um livro preto. Muitas pessoas se escondem atrás de uma liderança que prega muito bonito e dizem Ah, mas eu assisto sempre as pregações desse missionário de tal. Outras pessoas se justificam que nas reuniões que elas participam, ou seja, nas sinagogas atuais, elas ouvem músicas muito extraordinárias, então por isso elas são mais santas. Muitas pessoas se gabam por participar em movimentos que existem milhares de pessoas ao redor do mundo. E pior ainda, existem aqueles que se orgulham de participar de uma instituição religiosa que capta muito dinheiro então tem muito poder econômico e político. Então pensa comigo, meu irmão, o que essas lideranças de hoje tem a ver com isso que Jesus está ensinando aqui? E eu vou um pouco mais longe nessa parábola, porque eu imagino que tanto o mestre da lei quanto o sacerdote e o levita Davam desculpas do tipo, ah, mas eu tenho que terminar de fazer aquele estudo bíblico. Ah, mas eu tenho que ir para a reunião porque sou eu que vou ministrar o sacrifício dessa vez. O outro poderia ter pensado assim que vai se atrasar para o culto que vai acontecer no horário determinado. E é justamente essa substituição de prioridades em que as pessoas costumam valorizar mais a participação em rituais do que simplesmente amar a Deus e ao próximo. E aí eu tô querendo me referir a amar Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente. A ponto de você ser capaz de se desprender de tudo aqui para ajudar alguém que Deus criou. Não adianta a gente dar prioridade para fazer tantas coisas religiosas que essas lideranças ordenam para a gente fazer se a gente se esquecer de ajudar o próximo, amar o próximo como a nós mesmos. E se você acha que entendeu bem essa parábola, então vá e faça o mesmo.